Meu nome é Betina, eu tenho 22 anos e 1 milhão e 42 mil reais de patrimônio acumulado. É geralmente assim que a maioria das pessoas ficam quando um anúncio atrapalha um vídeo que estavam assistindo. Isso já aconteceu com você? Tenho certeza que sim. Você aguardando ansiosamente aqueles 5 segundos acabarem pra poder pular o anúncio e continuar o que estava fazendo, não é mesmo? E se eu te dissesse que pessoas comuns estão ganhando 300, 500 e até mil reais por dia apenas avaliando esses vídeos? Você acreditaria em mim? Eu sei que é difícil acreditar e por isso eu quero te provar. Olha só aí galera, tô aqui com o meu resultado do vídeo locativo 44 mil Consegui dar entrada na minha casa própria chegou aqui hoje, ó TV novinha Todos, todos os móveis novos Minha vizinhança E é isso, muito obrigada A gente vinha falando sobre o dia de glória, tá aí Finalmente o dia de glória chegou, cara Pô, um mês e 7.800 reais de saldo Cara, um mês de resultado assim Só gratidão pelo método E o pior é que é tão simples essa falha que eles não percebem essa falha É sensacional, Agora me fala, você já imaginou acordar a hora que quiser, morar na casa mais luxuosa da sua cidade, ostentar com os melhores carros e motos viver ver sua conta bancária aumentando todos os dias sem parar em tempo recorde? E o melhor, poder ter tudo isso apenas assistindo e avaliando simples anúncios da internet e sendo muito bem pago pra isso? Parece ser bom demais pra ser verdade, né? Mas é justamente isso que eu vou te revelar daqui a um minuto. E pra te provar, confere aí. Olha beleza, que a falha deu certinho, ó. Tô com 2 mil na conta já, ó. Melhor método de todos, só tem a agradecer, melhor coisa que eu fiz na vida. Mano, olha só esse método que eu acabei de aprender, que foi muito incrível. Eu só vou mostrar pra vocês um por pouco porra. do que eu ganhei em seis dias. Em seis dias eu consegui faturar isso aqui com esse método. Essa falha é muito incrível, eu sou muito grato, eu consegui exatamente isso aqui em seis dias. Tenho certeza que você fica vendo por aí adolescentes ganhando uma fortuna na internet, ostentando carrões, iPhones, viagem, fica se perguntando, de onde essa molecada tira tanto dinheiro assim? Aposto que você pensa que são filhinhos de papai, ou que tudo não passa de uma grande mentira, mas o que você não sabe é que eles descobriram uma maneira de usar o poder da internet a seu favor. Ficou curioso, né? Fica comigo até o final desse vídeo, que em 90 segundos eu vou te provar que tudo isso é sim possível, e que em breve você será o próximo a me mandar depoimentos como esses, que recebo todos os dias no meu WhatsApp e no Instagram. E aí, pessoal, mais de um mês só assistindo o vídeo na internet eu já consegui comprar aqui um MacBook, que era o meu sonho, e consegui também comprar mais dois iPhones, para dar de presente para os meus pais, né? Um aqui cinza e outro dourado iPhone Z, a, o novo 13 Pro, isso tudo só usando, meu celular assistindo o vídeo, deslizando o dedo na tela, e é isso. Exatamente 20 dias hoje que eu comecei a aplicar o método, e esse aqui é o resultado. Sem, sem enrolação. Nesse exato momento, você deve estar morrendo de curiosidade para saber que método é esse capaz de fazer uma pessoa comum ganhar tanto dinheiro apenas assistindo anúncios em vídeo pela internet. Mas calma, que daqui a um minuto eu vou te mostrar como tudo isso é possível e como hoje mesmo você já pode estar ganhando até mais do que mil reais por dia usando esse sistema simples e prático. E olha só, isso não tem nada a ver com marketing digital, ou algo ilegal, ou até mesmo essas baboseiras de ganhar dinheiro com aplicativos, hotmart, ou algo que dependa de algum investimento altíssimo da sua parte para ter resultados, o que eu vou te mostrar em poucos segundos e sentir e cobrar nada por isso É pouquíssimo conhecido no Brasil e tem feito muita gente ganhar rios de dinheiro Ou seja, enquanto você ainda tá aí se matando de trabalhar durante 8, 9, 10 horas E até mais do que isso para ganhar um salário mínimo Que mal dá pra pagar as contas no final do mês Preso nas formas tradicionais de trabalho Tendo que aturar um chefe chato que só sabe reclamar o dia inteiro do seu serviço Existe uma galerinha de 18, 19 anos que não faz praticamente nada E tá ganhando uma fortuna apenas assistindo e avaliando esses mesmos anúncios Que você odeia receber, como é o caso do Lucas isso, pessoal. É, hoje eu tô conseguindo faturar mais de 300 reais por dia, tá? É, no conforto da minha casa, sem precisar sair pra trabalhar, escutar patrão, 10 horas, trabalhar 10 horas por dia, tá sendo muito bom pra mim. E é fazendo algo que eu já fazia antes, assistir vídeos. Então, quero agradecer aí. Muito obrigado. Isso aí tem mudado muito a minha vida. E sabe o que é mais engraçado? É que a única preocupação dessa galera é qual o próximo iPhone do ano que elas vão comprar, qual restaurante caro eles vão escolher pra comer naquele dia, ou qual será a próxima viagem que irão fazer. Mas mesmo assim, se você ainda acha que trabalhar de carteira assinada, ganhando um salário mínimo e trabalhando 8 horas por dia ainda é a melhor opção pra você, então pode fechar esse vídeo e voltar pro que você tava fazendo. O que eu quero aqui são apenas pessoas que estejam dispostas a mudarem de vida, que querem ter a possibilidade de ter casas incríveis, ter tempo livre pra aproveitar a vida, pessoas que querem conhecer os mais variados lugares do mundo e mesmo assim ganhar muito dinheiro enquanto fazem isso. Eu quero pessoas que buscam por liberdade e querem de fato realizar todos os seus sonhos, sem limitações, podendo fazer o que quiser, na hora e momento que quiser. O que eu vou te revelar é algo que vem deixando pessoas muito ricas. Eu tenho que te ressaltar que são pessoas comuns, assim como eu e você que vem tendo suas vidas transformadas com esse sistema de vídeos lucrativos. São pessoas que começaram do zero e que nem ao menos sabem muito de tecnologia ou algo do tipo. Elas faturam toda essa grana utilizando apenas um celular com acesso à internet durante pouquíssimas horas por dia. Isso isso tudo porque esse sistema funciona para qualquer um que esteja aberto a aprender um método pouco conhecido que eu vou te revelar agora mesmo. E eu acredito, fielmente, que esse seja o motivo de pessoas estarem ganhando tanto dinheiro em um curtíssimo espaço de tempo assistindo simples vídeos na internet. Bom, muito prazer, meu nome é Guilherme durante muitos anos eu trabalhei como programador e desenvolvedor de software para grandes empresas como Google, Facebook, YouTube e diversas outras empresas e plataformas grandes do mercado. Provavelmente você usa todas elas, mas apenas para entretenimento, sem saber o potencial de ganhos infinitos que você poderia ter fazendo algumas simples ações nos anúncios dessas grandes empresas que eu vou te mostrar daqui a pouco. Então preste muita atenção no que eu vou te falar. O que ninguém sabe é que nessas plataformas onde empresas bilionárias como a Amazon, Netflix, Apple anunciam seus produtos e serviços, existe um sistema colocado de forma a proposital, a pedido delas mesmas, que pagam grandes quantias em dinheiro que podem chegar a mais de mil reais por dia para pessoas comuns apenas assistirem avaliarem positivamente seus anúncios e assim serem melhores distribuídos na internet. O resultado disso? Um lucro absurdo para essas empresas. E adivinha quem criou esse sistema? Isso mesmo, fui eu quem criou. Lembro como se fosse hoje a reunião que eu tive com o mais alto escalão dessas empresas onde me pediram pessoalmente para que eu desenvolvesse um sistema que elas fizessem faturar ainda mais dinheiro em um curto espaço de tempo com seus anúncios. E em troca disso, elas pagariam como forma de incentivo uma boa quantia para as pessoas que colaborassem assistindo e avaliando seus anúncios. Pra você ter uma noção, essas empresas costumam investir bilhões de dólares em anúncios por ano. São milhões e milhões de reais circulando diariamente dentro dessas plataformas. E sabe o que é melhor? Uma grande parte dessa bolada de dinheiro pode ser todinha sua sem precisar fazer praticamente nada. É por isso que quando parei de trabalhar para essas empresas, eu usei desse sistema pra ganhar muito, mas muito dinheiro mesmo. E mesmo depois de ter ganhado alguns milhões, isso não chega nem perto do potencial de ganhos que ainda tem pela frente. Enquanto a maioria das pessoas vivem pulando ou reclamando dos anúncios que aparecem pra elas toda hora, eu dou risada do tanto de dinheiro que entra na minha conta Mas eu não vim aqui apenas falar dos meus resultados Pois além de mim, meus alunos também têm acesso a esse sistema Mas eu vim falar aqui para vocês de um método Que tá me fazendo ganhar muito dinheiro em muito pouco tempo Eu tô ganhando cerca de 600 reais por semana Gente, isso é mais que um salário mínimo Nem eu esperava receber tudo isso E para mim ganhar isso é muito simples Eu só preciso ficar no conforto da minha casa Pegar meu celular, meu notebook ou meu computador E assistir vídeos no YouTube Somente isso eu já tô ganhando minha renda eu, assistindo vídeo, ganhando 600 reais por semana? Gente, quem imaginaria isso? Nem eu consigo imaginar uma coisa dessas. É muito dinheiro pra uma coisa que eu já fazia normalmente. Agora as empresas me pagam pra ficar o dia todo vendo vídeo, só que ganhando. Ai, quero mais pra quê, né? Até um mês atrás eu tava pegando o busão e metrô pra ir trabalhar num telemarketing. Chegava no fim do mês e não tinha um puto no bolso. Aí eu conheci essa nova forma de fazer grana, né? Vendo no vídeo no Facebook e tal. Em duas semanas eu já tinha largado meu emprego, porque demorei só isso para fazer a grana que eu fazia nele. E, e é isso, é, é bem no vídeo no Facebook, uma coisa que você já faz no automático, uma coisa que todo mundo faz. E o melhor de tudo isso é que você só precisa de 30 minutos do seu dia para assistir e avaliar esses anúncios rápidos e já conseguir um faturamento alto, que pode chegar a mais de mil reais em um único dia. Quanto mais tempo você tiver, mais dinheiro na sua conta vai entrar. Então responda pra mim, se você ganhasse 500, 600, 700, 800 reais por dia assistindo e avaliando vídeos rápidos no conforto da sua casa, isso faria diferença na sua vida? Olha o que alguns dos meus alunos falaram sobre isso depois de ter acesso a esse sistema. Eu tô há uma semana assistindo vídeos, é, mexendo no Facebook, assistindo vídeos, likes, como eu sempre faço. E vou mostrar aqui pra vocês, paro aqui, fica aqui assistindo meus vídeos. Eu já ganhei mais de 5 piques de 100 reais. Dá pra fazer uma renda bacana com isso no final do mês, né? É o que eu tô fazendo agora pra conseguir me manter. E, pô, é incrível. Isso é realmente pra você ver como as coisas providem. como de casa você consegue fazer uma renda bacana só assistindo vídeos, assistindo lives, fazendo basicamente o que você sempre faz no computador, mas rentabilizando todo esse seu tempo. Cara, se liga nesses pics aqui que eu tô recebendo toda semana. Cara. Só pra assistir vídeo. Isso aqui foi só essa semana. Eu não sabia que era nem tão fácil conseguir assim, de dentro da minha casa, do conforto da minha casa. É demais, cara. O melhor de tudo isso é saber que literalmente qualquer pessoa consegue usar esse sistema e ter resultados. Afinal, o sistema é muito simples de usar. Basta se cadastrar e assistir, avaliar alguns simples vídeos e pronto. É por isso que eu costumo falar que essa é a forma mais fácil de ganhar dinheiro do mundo. Basta apenas você ter um celular com acesso à internet que você vai fazer muita grana independente de onde você esteja ou que esteja fazendo. Basta selecionar o anúncio em vídeo que desejar, assistir ele e em poucos minutos ver o dinheiro caindo. Isso, na maioria das vezes, não leva nem 30 minutos. Já imaginou você precisar de 50 reais? e lá no sistema assistir alguns simples vídeos e ganhar imediatamente essa quantia? Até mesmo se você estiver precisando de 500, 700 reais, não importa. Basta ir no sistema, assistir alguns vídeos de acordo com o tempo que você estiver disponível e ver o dinheiro entrando na sua conta. E detalhe, tudo que você ganhar dentro do sistema você pode sacar a qualquer momento de forma imediata direto para sua conta bancária. Como é o caso do Gustavo, que teve seu primeiro grande faturamento usando o sistema de vídeos lucrativos. Dá uma olhada. Cara, consegui pagar o um investimento aqui. Me retornou 250 reais, já gastei até um pouco. Isso só com bônus, cara. Muito bom. Agora, você deve estar muito empolgado para saber como você também pode ter acesso a esse sistema que deu o nome de vídeos lucrativos. Ou como você pode fazer para já começar a lucrar hoje mesmo com esse sistema. E primeiramente, eu preciso te falar que eu não revelo esse sistema para qualquer pessoa. Afinal, ele trabalha de forma secreta contra empresas poderosas e reconhecidas mundialmente. Então são pouquíssimas pessoas que podem ter acesso a essas informações. Até porque eu estou arriscando a minha pele revelando tudo isso aqui. E eu tenho certeza que você deve estar se perguntando, mas Guilherme, por que compartilhar algo tão valioso assim, se você pode usar para ganhar mais dinheiro sozinho? Porque meu objetivo aqui que é ajudar pessoas comuns, assim como você, a mudarem de vida, a se libertarem dessa vidinha medíocre que 99% das pessoas estão e poder conquistar coisas extraordinárias e que sempre sonharam. Afinal, eu sei o quanto é gratificante sair de baixo, onde ninguém acredita em você e conquistar o sucesso que você merece e sempre sonhou. E por esse sistema ser extremamente secreto, eu precisei criar um treinamento rápido e prático de como qualquer pessoa pode fazer para ativá-lo e já começar a lucrar com esse sistema a partir de hoje. Mas olha, sinto lhe informar, mas a qualquer momento esse vídeo pode sair do ar, assim como já aconteceu outras vezes, pois eu e meus alunos ganhamos muito dinheiro em cima dessas plataformas e por isso elas insistem em me barrar e não divulgar essas informações sigilosas. Penso até que essa pode ser a sua última oportunidade de aproveitar e ter acesso a esse sistema de vídeos lucrativos. E é claro que eu não seria maluco de liberar esse sistema de forma gratuita na internet, né? Mas calma, eu sei que nesse momento você deve estar se perguntando Guilherme, quanto vai custar tudo isso? Antes de responder essa pergunta, me responda. Quanto você pagaria por algo que pudesse colocar no seu bolso mais de 10 mil reais todos os meses, sem fazer praticamente nada? Quanto você pagaria por algo que poderia te proporcionar liberdade a vida que você sempre sonhou. Ter o carro e a moto dos seus sonhos, poder viajar para qualquer lugar do mundo sem se preocupar com dinheiro, e tudo isso apenas assistindo e avaliando simples vídeos na internet. Sinceramente, eu poderia cobrar 5 mil reais pra liberar esse sistema, afinal 9 a cada 10 alunos meus ganham muito mais do que isso no final do mês. Mas calma, eu sei que essa ainda não é a sua realidade, por isso eu não vou cobrar nem perto do que eles me sugeriram, afinal meu objetivo aqui é ajudar a maior quantidade de pessoas possível a mudar de vida. Por isso, para ser justo, eu pensei em deixar o preço do sistema em 990. 97 reais. Vai, vamos combinar que esse já é um preço bem abaixo do que ele realmente vale, pois afinal com esse segredo você vai fazer no mínimo 20 vezes mais esse valor todos os meses, porém, entendendo a situação de algumas pessoas nos dias de hoje, você não vai precisar pagar 997 reais. Tá, vai, nem metade disso que seria 497 reais, nem mesmo 397 reais. Então preste muita atenção agora. O acesso ao sistema para você lucrar assistindo vídeos, mais o treinamento de como utilizar o sistema, mais o grupo exclusivo no Telegram para alunos, mais o suporte individual no WhatsApp e assim por diante, vai sair por apenas R$19,70 em 12 parcelas no cartão ou R$197 à vista. Isso é menos que 70 centavos por dia para você ter acesso a algo que não vai mudar apenas a sua vida financeira, mas a de toda a sua família. Para aproveitar esse desconto, que já adianto só vai durar até as R$23,59 do dia de hoje, então clica no botão abaixo agora mesmo. Ao clicar no botão abaixo, você será redirecionado para uma das maiores plataformas de produtos digitais do Brasil, a KiwiFi. Fique tranquilo ao passar seu cartão de crédito, ninguém terá acesso aos seus dados, nem mesmo eu, para ser sincero, você pode efetuar o pagamento de três maneiras. Cartão de crédito, nesse caso você receberá o acesso à ferramenta via e-mail em menos de dois minutos. Via Pix, onde o valor é debitado imediatamente na sua conta de forma muito segura e você recebe o acesso à ferramenta de forma imediata através do seu e-mail. E sua última opção é pagar via boleto bancário. Porém, esse é que eu menos indico, pois o sistema só vai chegar após o boleto compensar. Isso geralmente leva dois dias úteis. Mas, caso queira essa opção... Está disponível também. Então, corra e clique no botão abaixo, escolha a sua forma de pagamento e adquira o seu sistema de vídeos lucrativos agora mesmo. Lembre-se de colocar os seus dados corretamente para receber o acesso no seu e-mail. Então, clique no botão abaixo para garantir sua vaga. E se você ainda tá por aqui é porque ainda não clicou no botão abaixo, não é mesmo? Então, para facilitar ainda mais a sua decisão, vou te mostrar um presente exclusivo que eu só iria revelar para os meus alunos, mas bora lá. Assim que você adquirir o sistema de vídeos lucrativos, você vai ganhar de presente uma aula exclusiva onde eu te ensino a como recuperar todo o seu investimento ainda hoje. Ou seja, é como se você estivesse ganhando acesso ao sistema de forma gratuita. Me fala de que outra forma você poderia ter uma oportunidade como essa. Não é balela, não é nada falso. É apenas um sistema extremamente sério feito para te fazer ganhar muito dinheiro. Esse sistema é praticamente infalível e você pode ter acesso a tudo isso por menos de 70 centavos por dia. Bom, antes desse vídeo acabar, agora você precisa tomar uma decisão e só tem dois caminhos possíveis. O primeiro é fingir que nunca viu esse vídeo, continuar tendo uma vida infeliz, sem liberdade financeira e o pior, cheia de privações. Ou você pode tomar o caminho mais certo e mais inteligente, clicando no botão abaixo e adquirir o um sistema de vídeos lucrativos que pode te deixar despreocupado com seus boletos em poucas semanas e finalmente ter a vida que sempre sonhou. Mas essa é uma decisão que só depende de você. Eu não posso pegar a sua mão e te fazer clicar no botão. Então agora é com você, espero que tome a decisão correta. Vamos fazer o seguinte? Assim que você tiver seus primeiros lucros assistindo vídeos Manda uma mensagem pra mim contando como tá sendo a sua experiência Que eu vou adorar ouvir e compartilhar também Clique no botão abaixo e eu te vejo do outro lado Um abraço!